Eu falo de linguagem. Nossa mesmo. 100% das fones, acho que 30% sabe, <risos> entende linguagem. De fones, imagina de pais. É. O desafio, meu desafio na vida é transformar isso em informações é. que sejam possíveis de serem entendidas por todos e principalmente pelos pais. Pelos pais, pais é. Né? E, e depois de 50, você fala uma hora, daí os pais perguntam: tá bem, entendi tudo, doutora, mas meu filho vai falar. É. A exatamente coisa assim pensa pensa para essa para essa família para esse pai ter que entender a linguagem, por exemplo, do psicólogo que tá é. falando reforço, contingência, análise funcional, é. tá, né? Da fono, da física, física. Mano, da, desculpa, da, educado, da, da física. Mano, desculpa, não é era educada. E eles nem escolheram. A gente não escolheu, a gente gosta de fazer isso. Os caras A gente escolheu ir atrás de escutar esses. coisas. Então assim, quando você falou, tem que perguntar, mais assim, agora pensa, eu acho que é nesse ponto, assim, como que, como? como? E o cara, realmente, ele vai chegar e falar assim, né, eu acho que quando ele chega e fala assim, olha, Ana, por favor, fala lá com a psicóloga, porque assim, gente, agora pensa na cabeça dele, que real, realmente é realmente é verdade. Realmente assim, olha, eu tô pedindo socorro aí pra alguém. Mas eu acho que assim, cabe a nós é, realmente. Exatamente. A gente é. tem, eu sempre falo eu mesmo, pode, pode deixar, eu vou fazer reunião com a equipe, eu vou conversar. Eu acho que essa coisa também de um telefone sem fio, de ficar passando pra eles, eu, eu, eu, não, eu não concordo. Eu acho que a gente, comprei a causa, eu vou conversar, pode deixar, é eu vou conversar papel. com o profissional e vou falar diretamente pro profissional. Sim. Eu, eu, o que eu acho só é assim, não é eles entenderem pra eles fazerem mesmo o telefone sem fio não, não, eu, eu acho que eu tenho que falar com a Ana Lúcia o so que eu vi, vamos discutir vou te que que passar, que que passar que que e aí a gente que vai na nossa é... linguagem que que direto que que é e é reto e pronto mas os pais precisam entender aquilo Não é nem para poder passar adiante É para fazer sentido para eles Exato. o que vai ser feito Com o filho Sim. deles Pra eles comprarem o tratamento para eles entenderem o que vai ser feito Porque se eles não entenderem o, o que vai ser feito Se eles não entenderam o que tá acontecendo As coisas não vão fluir Sim, aí ele vai chegar em casa, não Sim. vai conseguir brincar Não vai conseguir fazer Exato. as coisas Vai ficar angustiado e vai fazer o quê? Dar um tablet pro menino Isso. assistir um vídeo Isso. Exato. É porque ele não vai ter Exato. outro recurso aquela criança Isso. agitada, não vai saber é. o que fazer no lugar é. não vai saber usar dois bloquinhos de madeira é. para sentar no chão e brincar com ele, ele. e aí é. eu até falo assim nos brincadeira é, assim, né? a gente é. perde é. tudo e aí vamos lá né? acho que de todas as áreas né e a gente puxando a sardinha para nossa né então vamos lá psicólogos né eu acho que linguagem técnica a gente usa com com outros profissionais, com técnicos, é. né? Então, às vezes eu com vejo que assim. essa linguagem técnica sua ali como uma questão que é de poder, o ser, demonstrar, é. nossa. Diferenciar é. É. né? E eu acho que fica aí uma dica que usa, é usa né? É. Usa entre a equipe, né? É. Mas, é. muitas verdade, vezes né? o profissional tem medo de simplificar o que ele faz e de daí perder a importância é. do que ele Já está ele é. fazendo. É. Mas você sabe que eu entrei, né? Teve um Exato. período da, da minha vida ali que eu entrei nessa crise, porque. Na minha fala com os pais, eu sempre usei mesmo o, o, uma linguagem mais simples, a, até porque a, a forma mesmo de eu me expressar é uma forma que para eu organizar o meu raciocínio é uma linguagem já de TDAH. Então, para eu ter entendido também <risos> aquele paciente, fez, tem eu já traduzi para mim uhum. aquilo também, entendeu? Então, na hora que eu for passar isso para os pais, é, é um pouco automático, eu não preciso nem fazer força para fazer é. essa linguagem simples para eles. Mas para escrever os meus relatórios era o contrário. Porque eu achava que então os, os, o relatório, até Tinha porque que o que modelo desfaz. de relatório que eu aprendi no HC era um modelo de relatório que assim, eu não entendi por lufas o que está nesse relatório eu entendi o que o paciente tem, mas na hora que eu pegava o um modelo que eu tinha que pegar o que eu tinha avaliado no HC e colocar o meu paciente dentro desse modelo que o HC tinha me falado eu não sabia nem em que área em que parágrafo eu tinha que encaixar aquilo, porque eu falei: o que, é que esse parágrafo está falando será que esse parágrafo está falando de praxia construtiva será que esse parágrafo está falando de linguagem não está entendendo nada o que esse parágrafo está falando, porque termo difícil, é. Entendeu? É. era um relatório tão difícil que nem eu que já... Tudo bem, eu tava também em fase ainda de aprendizado, mas era muito difícil de eu entender. É. E aí quando eu comecei a trabalhar sozinha, que saí do HC, eu entrei nessa crise, porque na minha cabeça eu tinha uma cobrança interna dentro de mim, que os meus relatórios tinham que ser relatórios com palavras difíceis, <risos> entendeu? É. E eu falava assim, gente, mas assim ninguém vai entender nada do meu relatório. Né? E, e, e aí chegou uma hora que eu falei, gente, também não dá, porque se bobear, nem o profissional que vai pegar o <risos> meu relatório vai entender só vai ser o meu psicólogo que vai entender meu relatório, entendeu? É. E aí não é uma fono que tem que pegar? Porque se eu tô passando esse caso por uma fona, a fono tem que entender. Se eu tô passando não o caso para a psicóloga, ela tem que entender o que tá ali. E aí chegou uma hora que assim, eu me permiti. Não, meu relatório não precisa ter uma linguagem. Eu preciso que os pais entendam, eu preciso que os profissionais entendam, entendeu? E tá tudo certo, eu não preciso colocar umas palavras de vista. Eu preciso que alguém saiba o que fazer com o meu relatório que tá ali. É, né? Porque isso aí é, um, é um documento que fica para vida da pessoa. É. Né? E eu acho que esse é o grande ponto, assim, por isso que o canal do YouTube, é, essa semana a gente fez 500 mil seguidores. Oi, 500 mil seguidores. Caraca! Como assim? Cara, Sim. como assim? Tem tanta gente querendo saber sobre isso, querendo é. falar sobre isso, né? Esse vídeo vai para lá. E, e eu acho que um dos segredos do sucesso f... é a sua linguagem. É a linguagem é. simples, né? <risos> Pelo contrário, quando você é. fala de um jeito que os pais entendem, do jeito que os profissionais entendem, você ganha muita margem para para seu tratamento melhorar muito para essa criança evoluir muito né então não tem porque é, isso, é uma gente... bobagem ficar é. restringindo conhecimento é. não você tem que passar diante conhecimento é. explicar como é que se faz para todo mundo que quiser ouvir é por favor ouçam né uma hora de fono por semana Perfeito O que, que dá para fazer Treinar paz. Treinar paz, né? Pra fazerem 10 dessa uma virarem 10. Eu que essa pessoa tá angustiada que não tem gente na cidade dela. Eu acho que assim é, né, a gente, tem. A gente pode fazer supervisão, a equipe da Marta, assim, talvez pegar mesmo, né? A gente dá bastante supervisão. Para as pessoas que estão fora. Então, pega uma pessoa que você confia aí na sociedade e que a gente vai te ajudar, vai te supervisionar, vai, vai te ajudar você, vai instrumentalizar você, vai instrumentalizar o profissional que está ali. É isso aí. É, é um bom, um bom, uma boa estratégia. É, a gente vai pedindo é. para gravar vídeos, a gente vai analisando é. seus vídeos. É. E, de, de uma, uma hora. Forma. Assim, de uma hora que você pode ter de contato com o profissional, isso se multiplica em 10. Porque aí você vai aprender. Eu falo se os pais conseguirem sentar 30 minutos de manhã com a criança, 30 minutos à noite, já é uma uhum. hora por dia. No final da semana já são 7 horas na semana. Isso, né? Porque não né? é. Eu acho que essa é uma coisa boa da pandemia, que ensinou pra gente que a gente né? pode mesmo é fazer coisas online. É. Sim. Sim, o online está muito bem E a gente, a gente ficou muito segura, até porque a gente se muito instrumentalizou bem. muito mais A gente teve que se virar a ali era. na pandemia é, A gente atender. já tinha mais estrutura, gente, mas na e... pandemia a gente refinou A gente refinou, muito... exato Então é. eu acho que agora, então assim, essas pessoas que estão longe que não tem assim, é, né, Estamos gabaritados para isso, a gente consegue é. hoje em dia fazer isso né? Precisa ter, lógico, uma, uma pessoa ali ao vivo mas dá para fazer mas que ela não vai ficar sem o direcionamento ela né? não vai ficar sem é, o exato. direcionamento e a grande diferença de Abbe Denver o que, que vocês acham assim porque eu já falei algumas vezes sobre isso tá. mas eu queria uh, ouvir dos profissionais o que, que vocês acham que é a grande diferença em que ponto tá o x da questão ah, assim eu acho que é um assim é uma pergunta que a gente escuta muito em consultório essa é. né, eu acho que é uma das campeãs assim mas qual que é a diferença disso né e, de... é. e depois a gente vai falar, é. para fazer com pessoas mais velhas. Perfeito, né? perfeito. Acho que assim, nós temos alguns pontos aí, né? Quando a gente tá falando do ABA, muitas vezes nós, sim... nós simplificamos a ciência aba, é. né? com aquele nós associamos na verdade né com a, né, a famosa mesinha nós vamos fazer ali naquele né, espaço que na verdade né gente tem aí o um nome né que é uma estratégia chamada tentativas discretas Tá? Que é uma forma de se fazer. Um pedacinho. É um pedacinho, mas isso não é aba, isso não é análise do comportamento, né? Estamos falando, estamos falando lá de uma ciência que, que dá para ser. Incorporadas em todos os lugares né? Por exemplo, em empresa, nas escolas Enfim, aí a gente entra em uma outra discussão né? Deixa para te interromper Mas é, também quando a gente tem só na mesinha E só de um jeito, todo certinho é. A gente tem que levar em consideração Que ele pode estar sendo feito muito errado Sim. Né? não é essa a proposta Mesmo é é. do ABA mais ortodoxo não, isso, é, isso, não é isso. Mesmo possível. do aba ortodoxo, não é Exato, assim que se faz. Exatamente. Né? Mesmo sabe? do acho aba é mais clássico dos clássico. Claro. Não claro, né? é com mesinha. para todos. Exatamente é isso. isso. Que mesmo sendo ali, né que nós radical. associamos, na verdade, o, o aba com a mesinha, gente, a mesinha é só meramente. <risos> então, não tem mais mesinha nisso. vai ter mesa em pó. Só vai por fogo na mesa. É, é, é, exato. É. Né? tem nada a ver com a mesinha, só foi é. só uma forma representativa aí da é. galera falar que então, mas é que ficou muito marcada, ficou né? muito marcada. É. terapia também se faz ali na mesa, né, mas é. não significa é. que está sendo é. ali o aba, é. né, então qual que é a, a diferença assim, né, a sacada disso é que veio ali o Denver juntando algumas estratégias validadas né, dentro da análise do comportamento, então a gente tá falando do que, né, do das do gerenciamento de, de de comportamento, né? Então, como que eu vou lidar? Como que eu vou motivar? Como que eu vou é, é, reforçar essa criança? Que são conceitos dentro da análise do comportamento, né? Levou, juntou uma outra estratégia que a gente chama ali do PRT, né? Que é o treino pivotal uhum. response, né? Response que é o quê? Que leva muito em consideração a motivação, a falar menos, ali, de acordo com a criança, né? Então, tudo isso, a gente, que também está dentro Sim. da nossa ciência, abre, a gente tá falando de ramificações, isso. né? Hum. E aí vem o Denver para juntar alguns pontos, e com característica tá porque é uma é uma teoria pesquisada é, ali desde os anos 80 né pela pela celle pela pela Hollywood. Então, assim então isso não é algo recente mas que já vem sendo estudado então elas fortaleceram diversas frentes né que se tem ali a base a análise do comportamento e falaram opa peraí Agora nós conseguimos... Realmente, eu acho que traduzir uma uma uma forma de, de, de, de terapia muito mais agradável, agradável, agradável. e que funciona, e que, que funciona. tem mais Exatamente. resultados do que a aba, clássica. Exatamente. Uhum. Então, eu acho que resumindo, tá? Então, vamos lá. <risos> Tentativas discreta, aba mesinha, mas não é por conta da mesa, tá, a gente? Só para <risos> sentir aí um pouco mais popular. É mais estruturada, né? É mais estruturado Isso. tá é, Vamos se falar que é um braço O Denver é um outro braço Como o PRT é um outro braço Enfim, como diversas outras é. estratégias Mas técnicas. tudo precisa tudo da ciência precisa. Ah, é, Exatamente. E, e dá para aplicar em todas as idades Quando hum, eu terminei a formação terminando a gente fez juntas o básico, depois é a gente fez juntas avançada. o avançado, depois eu fui fazer a certificação internacional e depois eu fui lá pro Instituto Mind foi, foi. encontrar com a Sally Rogers e, e passar um período lá no Instituto para fazer alguns treinamentos presenciais lá direto na Fonte. E quando eu encontrei eu não... com ela, eu fiquei super nervosa, né? Aquela, <risos> né? Super fã número um, então a gente não tem artistas que a gente admira, a gente tem uma profissão. Que a gente Nossa, ajumira, né? É verdade. Não é? Você é fã é. de algum artista que você tiraria foto? Não, eu vou tirar foto não, com a não. Sally. Fiquei tremendo não, não. com ela, assim, eu nervosa. E aí o, o que eu tentei falar pra ela em inglês, não sei se eu consegui, porque daí você fala, ah, né? Eu tentei dizer you. pra ela que. I love you. <risos> <risos> I love you. Eu tentei dizer pra ela assim, é que ela me ajudou muito a entender e me relacionar melhor com todas as pessoas, com o, o, o as minhas sócias, com meu marido, né? E vai me ajudar com os meus filhos, né? Porque eu não tinha filhos ainda, né? Então o que eu tentei falar foi You You helped me, me, me help, <risos> né? Fiquei tentando explicar para ela que ela uh, fez muita diferença porque mudou Sim. a minha maneira de me relacionar é. com Qualquer pessoa, então por isso que eu brinco nos cursos online que uh, dá para usar com Marília, marido, inclusive, Sim. porque é verdade. Mas né? Maíra, eu acho que bebe um pouco daquela noção que vem da neurociência de que quando você ensina alguma coisa para alguém que é motivadora, que gera prazer, você precisa ensinar meia dúzia de vezes só. Eu acho que o Denver tem essa capacidade porque a criança fica altamente motivada é prazeroso para ela para nós para quem aplica então o aprendizado ele é baseado no prazer é, né isso. e isso gera menor número de repetições é isso, isso, né? e aí isso. a criança aquilo é, isso, ela assimila aquilo com uma melhor. coisa positiva né mas tem a ver com o que o Rua inclusive falou que a gente estava então assim se a gente quer treinar que, é que a criança tenha prazer na relação do com o outro. Se a gente quer. Si, porque isso era o que vinha na proposta. Né? Eu preciso que ele tenha prazer ao se relacionar com os amiguinhos da escola. Bom, mas então ele tem que ter prazer na hora que ele tá na relação da terapia comigo. Isso é o, é o principal que ah, eu tenho que é a desenvolver com ele. A Essa gente é tá o eu, eu vou ter que desenvolver isso com ele. Porque ao desenvolver isso com ele, eu faço um buraquinho naquela casa que tá fechada. É. Né? Ele permite um buraquinho para eu entrar. Uh, deixei ela. Então quem sabe agora eu vou deixar um outro buraquinho. É, é, né? é exatamente isso. O, o Denver veio pra mim e, e trouxe essa visão. Antes é, era como se eu fosse ali o centro de, de tudo, tudo. O a, é o sol, né? Que <risos> que sol na é 15. E, tá <risos> né? e, e, e, e a criança lá e não, você precisa aprender o que eu estou ensinando da forma que eu estou ensinando. E o Denver veio pra mostrar que, opa, eu preciso te olhar, eu preciso ver o seu interesse, eu preciso entender você para eu poder te ensinar. Perfeito! É. Que lindo! É. Que lindo isso, Alô! Então, exatamente. Carrega isso, né? Gente, mas isso e faz emoção... muito sentido. É óbvio! Porque é óbvio. isso é, se eu quero isso dele, né, eu tenho que e respeitar ele, oh, entendeu? É claro. Faz muito sentido. É, sabe? É. é uma coisa de, era é muita autoridade. É. Ele mando, você obedece. Isso. Não, e precisa ser uma troca. É uma Porque troca, mostra, não é? Eu não sabe? quero que ele faça ele troca. Você é é sabe? É. A terapia não tinha troca não nesse sim, sentido. É. Então como é que você ensina? Mas uma eu coisa? acho que o que é importante é que a gente aprendeu que essa relação é possível até nas terapias mais estruturadas. Né? Isso. isso! Até com crianças muito comprometidas. É. Né? Exato. Com sintomas é. graves. Então, não é que a, graus, graus. a gente fazia graus. antes estava errado. Não. Né? E, e eu acho até que a gente era bem suave na forma de fazer. É. Mas é possível também né? usar uma modelo Mas eu não mais tenho um receio, é. Porque você tinha essa percepção. Então, por isso que eu acho que uh, quando você ensina a pessoa vai fazer mesmo ao pé da letra, no outro modelo a gente correu o risco de alguém sim, fazer isso. Sim, desse, então, acho que assim, assim como foi, né? Assim como foi. Então, acho que assim, vocês nunca fizeram isso porque vocês sempre tiveram mesmo um, um dom acho que na verdade as pessoas que trabalham com crianças nascem com um dom, gente é. óbvio que a gente. Felizes, óbvio espremeram. que a gente estudou é. óbvio <risos> que a gente, é. né? nunca deixaram morrer mas a assim, eu, eu, ah. não, a gente não pode deixar de levar em consideração que assim, Sim. vocês tem um dom, a gente nasceu com, né, com um dom que, que, porque você precisa ter essa habilidade mesmo, não basta assim ah, eu vou só estudar e fazer, você vê quantas pessoas que fazem mil cursos a pessoa não tem jeito, não tem jeito porque não nasceu é, com é. verdade, no Dá supervisão viram. pra essa pessoa, porque não vai. E na não vai. Não muda a carreira. Entendeu? No ABA mesmo, na própria, própria ciência ABA, tem analistas do comportamento incríveis, <risos> geniais, mas que são teóricos, e que, que são, que são seja, e aí, esses aí a gente corre risco, já viram entendeu? Isso. Que aí, se eles pegassem essa técnica antiga, e aí Ufa. se eles não, tenham, não vão aplicar o pé da letra, ferrou. Porque agora a gente tem adultos que hum. foram tratados. Né? De, de maneiras intensivas tá. há anos Relateço. atrás e que agora são verbais e relatam que eles têm uma série de efeitos colaterais emocionais por terem sido tratados de maneira muito rígida de maneira muito é. inclusive até estruturada no, demais né no artigo levantou muitos questionamentos, assim, né? Então, por exemplo, então muitos adultos falam, olha, ok, isso... Ok, me ajudou, só que assim, eu hoje, eu tenho sensações, assim, de, de, de terror. Quando eu lembro que Escuta realmente eu não conseguia, era vai, vai, você vai fazer, você vai fazer. que quer isso, é. se quiser. E eles contam essa experiência e assim, e o peso hoje, né, assim, ao lembrar de todos esses... É, é, de todos os ocorridos assim. e não só dentro do, do, do, do no sentido do da nossa terapia é. falaram sobre todas as práticas né? práticas dentro da parte um pouco mais sensoriais que ninguém levava em consideração na, né? a gente está falando isso de, dia, de 15 20 anos atrás né que era re realmente muito aversivo é. Né? E que os efeitos colaterais dessa aversão, até hoje, tá aí perduram. Eu fiquei ele... emocionada no dia seu dia curso, eles. no curso que você <coughs> deu de Denver aquela vez no, no hotel. O... Como ele chama? O Marcos hum? Petri. Ele ah, é é. lindo! Ele, ele é um contando, lindo. eu fiquei admirada, ele contando hum, de algumas situações e ele contando... Qual era a sensação dele ao entrar num shopping com aquele monte de estímulos, né? De luzes e de barulhos e etc. E aí, eles passaram um vídeo ali mostrando, vocês exageraram as questões sensoriais do barulho, das luzes, né? Pra gente sentir né, na pele o que ele sentia quando ele entrava no shopping. Realmente, assim, escutar aquele vídeo, quase eu me descompensei ali na plateia. Porque era, era enlouquecedor, entendeu? A forma, assim, aqueles. Que então ele, ele mostrando como é que era quando ele entrava no shopping E ele falando que aí ele fazia as estereotipias dele Pra ele se autorregular Pra ele tentar compensar e se proteger de todas aquelas entradas sensoriais E que aí ele levava bronca e que pediam pra ele parar de fazer algo Que ele tava fazendo pra tentar dar conta de ficar naquele shopping E eu fiquei muito mexida, muito emocionada Porque eu fiquei pensando assim Querem tanto que ele se coloque no lugar do outro. E era o que ele estava fazendo. Ele estava tentando dar conta de ficar naquele shopping para agradar a mãe dele. Gente, é de arrepiar, me dá vontade de chorar, porque assim é o que a gente quer, não é? Não quer que ele se coloque no lugar do outro. Era o que ele estava fazendo. Ele estava tentando ficar naquele shopping. Ele estava tentando permanecer lá porque a mãe dele queria ficar lá. Só que para ele ficar naquele shopping, ele já. tinha que andar naquele shopping, é. fazendo as estereotipias é. dele. E já estava difícil, já estava infernal. Aí ele tentava fazer, e e ele não deixava, de não era por Deus ele até, era um pouco por ele, lógico para ele poder entrar num equilíbrio mas eu senti, quando ele falou ali que ele tava fazendo pelo outro. pelo outro, né, tipo me é. trouxeram aqui e eu tenho que dar conta de ficar aqui para estragar o programa da minha mãe, é. mas ficaram mandando eu parar de fazer, e aí eu não consigo então Interessante é. eu, eu vi fiquei dia muito dia emocionada uma pessoa, um autista adulto dizendo, ah, ninguém pede pro cego enxergar é. Mas pedem para o autista aguentar, interagir, é. se comunicar, é. né? É. É. A gente tem que entender um é. pouco. É. Esses dias, essa semana eu recebi um relato de uma mãe falando... Não, porque a escola... Uh, até pensei em colocar fones de ouvido, porque ele se incomoda muito com o barulho da sala de aula e tal. Mas a escola entendeu que ele tinha que... Uh, aprender a viver com aquilo, que ele tinha que se esforçar e que não era, não ia colocar não fone de ouvido, porque ele precisava, então, uh, aprender a viver com aqueles barulhos, meu Deus, mas realmente, você não pede para um cadeirante aprender a, anda. a andar, dar um jeito na, na marcha, é, levanta e anda, e você manda um autista aguentar, né? cara, que isso, né? É muito louco lá. isso, né? sim, sim, sim. Uhum. E aí eu tive a sorte de receber isso ali falei pra mãe Não, não, você vai dar sim acessibilidade pra ele ficar na sala de aula Ele precisa e vai se beneficiar desse fone Então, ok, ele vai perder alguns estímulos, vai Mas ele vai ter condições de ficar ali, né? Esse é o que eu, a gente estava conversando agora há pouco, né? Você tira aquilo e coloca o que no lugar? Você tira estereotipo e coloca Nossa, qual prazer exato. no lugar? Você tira o fone e faz o que com aquele encontro? Perfeito. Né? Perfeito. É, a questão é uma agressão, muitas vezes. Uma agressão, é? né? É uma agressão. Foi o que de eu de falei de de pra feio. mãe, assim, se você vai pro Alasca, então entenda uma, entenda uma necessidade sensorial. Uma necessidade sensorial não é uma frescura. Né? O, o, o, você ir pro Alasca e te colocarem lá no meio do gelo de, de biquíni, <risos> e você aguenta tem... o frio aí. É. E assistindo uma aula, é entendo que. Que, uh, prestar atenção na lição na tarefa e você tem que se acostumar a ficar ali naquele ambiente daquela maneira, né? Então, uh, se vira é, é uma necessidade sensorial igual à alteração que ele tem auditiva, só que como a gente não tem é teoria da mente, é. nós não temos teoria isso. da mente é. para empatia. o é. cara, é. pra ter é. empatia é. É. a gente é. fala é. que eles não tem teoria é. da mente é. Né? É. a gente é. não tem como se colocar no lugar, é. a gente acha que é simples e que é só se esforçar no, um no processo possível. de reabilitação a gente é. Não, é. não fala das questões é. do neurônio Boa. espelho de então, é você aprender difícil, com o modelo isso. do outro exato. então assim, eu faço pro meu paciente eu sou com ele do mesmo jeito que eu quero que ele seja isso por si só já é uma reabilitação, isso por si só já vai mudando né? ele já vai tendo o meu modelo a minha forma de ser com ele é o aprendizado é. Né? ele vai, ele, ele, ele vai pegando